A gente Perca a oportunidade de ter a sua casa numa das praias mais bonitas do Nordeste. Conheça a Bahia Formosa Park, Um loteamento que une o azul do mar ao verde da natureza. Antecipe-se e faça o seu cadastro. Localizado entre as cidades Natal e João Pessoa, o Bahia Formosa Park Tem estrutura de lazer completa esperando por você. São lotes a partir de 200 metros quadrados e mensais a partir de R$ 489. Reais. Bahia Formosa Parque. Viver bem faz parte da sua natureza.